FRUSTRAR A RETALIAÇÃO Janeiro de 1945, França quase totalmente liberada, o exército soviético chega a uma devastada Varsóvia. Sua próxima parada, Berlim. No entanto, os foguetes V2, a última esperança do Führer, são lançados contra Londres e outros enclaves aliados. Voos de reconhecimento localizaram um centro de lançamentos de V2 em um pequeno complexo industrial em Oldenburg, ao oeste de Bremen. Você e seus homens deverão destruir as rampas de lançamento antes que os foguetes decolem rumo a Londres. Bom, oficial, vai começar desse ponto e destruir as rampas de lançamento. Cuidado ao cruzar o rio. As águas aqui são tão rápidas que impedem remar rio acima. O carrinho e a pista transportadora são bons meios para introduzir-se. Na base. Uma vez cumpridos os objetivos, fuja até o ponto de reunião. Boa sorte, oficial. E muito obrigado. E saudação, internauta. Seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos. Hoje vamos jogar Comandos atrás das linhas inimigas, hoje na missão 19. Se você perdeu algum anterior, já sabe, é só conferir a playlist correspondente. Muito bem, comandos, o plano é o seguinte, devemos seguir o caminho da direita com uma cautela extrema e cruzar a ponte. O boina verde, em combinação com o frango atirador, devem abrir caminho, eliminando o máximo de inimigos possível. Uma vez a barra limpa, deve-se destruir os dois barracões, as três lançadeiras e a torre de vigilância. Por fim, seguir todos até o barco e escapar rio abaixo. Entendido? É em frente! Incrível, já estamos na missão 19 O jogo foi pensado para ter dois caminhos Seguir em silêncio Ou fazendo barulho Enfrentando as tropas Porém a jogabilidade quebrada Praticamente nos obriga a seguir de forma silenciosa Que é mil vezes mais fácil Do que seguir fazendo barulho Confronto direto era para ser algo mais viável. É Até dá, como vocês já viram, eu fazendo Considera ao longo isso. dessa série. Mas é muito complicado e não dá para enfrentar diretamente okay. as patrulhas. Uhum. Grupos. A Just leave it to me. Right. Coming. Okay. Beleza, right. cruzando a ponte. Coming. Bom, pronto, primeiro objetivo, sucesso. Já uhum. estamos do outro lado da prática. Yep. Hum. Lá vai ah. o boi da coming. Coming. I'm coming. Okay. Agora, okay. eliminar o máximo de inimigos possível dentro da base. Para passar yeah. essa missão, deve saber uhum. conduzir todos os personagens. Yep, yep, right. Mm -hmm. Ok, yep, yep, coming, yep, yep, ok, coming, mm -hmm. right, right. oi, basta, opa, coman, I, yeah. just leave it to me. Não deu tempo de entrar com boina verde. Bom, vai ter que Sim, ser na bala, uh -huh. mesmo. Sim, não. Uh -huh. Grande franco-tirador. O carequinho é esperto. Considere-o feito. Não esqueça que temos vídeos novos toda semana. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Ok. Eu estou indo. Ah, eu garanto que você não vai querer perder. Considerate, Don. Coleman. That's easy. Yes, sir. Fine, sir. Uhum. huh. Okay. Understood, sir. Coleman. Agora o portero. Just leave it to me. Calma, Eu totó, indo. calma, Totó! Calma, Totoro. That's easy. I'm coming. Consider it done. Just leave it to me. That's easy. I can't. Okay. Just leave it to me. Beleza, esse aqui é para dar o um sentido da pista. I'll be there in a moment. Okay, só Just leave it to me. I'll be right over. I'll be tem que entrar no momento em que não tenha ninguém olhando pra. Tá. Tá. I'll be there in a moment. Okay, sir. Affirmative, sir. Fine, sir. Okay, sir. Agora. I'll be right over. Understood, sir. Fine, sir. Calma, Total. I'll be right over. I'll be there in a moment. Right. I'll be right over. Fine, sir. I'll be there in a moment. Control S, S para garantir. Right Consider it done. Yes, sir. I'll be there in a muito bem plantando a bomba ok sir fine sir that's easy Ih, cuidado com o nossa quase morreu bombardeio yes sir consider it done that's easy Come on. just leave it to me coming over okay. oh cuidado coming over ah cão do cão that's easy Eita, olha isso. Just leave it to me. Uhum. Agora que não tem barracões. Dani Souza okay, Silva. I'm coming. Just leave it to me. Coming. Be there in a moment. lá. a boca aí, tota. I'll be right I'll be there in a moment. Bye, sir. Beleza. Consider it done. estamos na reta final. Okay, sir. I'll be there in a moment. I'll be right over. Yes, sir. Right. Yes, sir. Just leave it to me. Agora vamos tentar. Okay, sir. Eu right sir. Sir? novo, aqui em um momento. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. E é isso aí! Missão cumprida, oficial! Não perca! A missão final de comandos! Dispensado!